Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Para de ficar na frente do espelho tentando encontrar um vencedor. E eu vou te contar mais uma coisa. Viver não é passar a vida é tentando descobrir quem você realmente é. Viver é ser capaz de criar quem você realmente deseja ser. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao seu canal oficial da Numerologia e Desenvolvimento Pessoal. E aqui você aprende a obter resultados reais com a numerologia e com o seu mapa numerológico. E falando em realidade, nesse nosso vídeo de hoje eu vou te dizer exatamente o que você precisa fazer para superar suas crenças e começar a se beneficiar de verdade com as orientações do seu estudo numerológico. E se você ainda não tem o seu estudo numerológico, não faz mal. Chama pelo WhatsApp, pelo Telegram, ou como você preferir, eu vou te ajudar a se tornar aquilo que você realmente deseja ser. Todos os meus contatos estão aí na descrição do vídeo. Vamos começar então? Claro que você sabe que existem bilhões de pessoas nesse mundo, cada uma delas com sua história, cada uma delas com seus próprios defeitos, cada uma delas com seus problemas, mas cada uma delas também com um grande potencial que precisa ser despertado. Nós somos todos diferentes, né? mas todos nós, sem exceção, nascemos para sermos vencedores. E não se permita nunca, em momento algum da sua vida, pensar no fracasso ou se sentir como alguém fracassar. Tá? Uma coisa eu te garanto. Você nunca vai ser capaz de criar a realidade certa, né? aquela vida que você tanto sonha e deseja, se você não estiver disposto a deixar de lado a realidade errada. Né? Quando se fala em aceitar a realidade da vida, isso até pode parecer ser óbvio e ser bem fácil, mas acredite, se quiser, a grande maioria das pessoas se mantém presa a uma versão de realidade, digamos, uma, uma versão de vida né? muito diferente da que elas desejam. Há né? é... algum tempo atrás eu fui chamado por uma pessoa, uma mulher inclusive, eu não vou dizer o nome dela porque seria indelicado e antiético, mas essa pessoa é alguém muito influente e é muito importante. Eu considero, inclusive, uma grande líder. E visto pelo ponto de vista de quem está de fora, né pelo ponto de vista das outras pessoas, ela é alguém muito bem sucedido. Mas nas palavras dela, quando ela me procurou pela primeira vez, antes de nós começarmos a desenvolver o seu projeto de vida, essa moça dizia que a sensação que ela tinha era como se ela estivesse batendo em uma parede. E por mais que ela tentasse, ela não conseguia avançar. E ela não se via chegando ao próximo nível, né, onde ela desejava chegar. E uma coisa muito interessante que eu reparei também quando eu trabalhei com essa pessoa é que ela tinha um, uma boa orientação. Né? Ela tinha um bom mentor que estava realmente disposto a ajudar ela de verdade, mas ela não conseguia colocar nenhuma das informações e conselhos que ela recebia em prática. Mais interessante ainda é que ela não era relutante nem resistente, ela estava bem aberta a ouvir e aceitar opiniões, inclusive. Né? Então, depois de algumas conversas, de avaliar as informações iniciais que nós obtivemos no estudo numerológico, é, começou a ficar claro que, apesar de ela possuir todos os dons e habilidades que ela precisava, nós acabamos descobrindo que o problema estava na crença que ela tinha sobre o sucesso, né? na na maneira particular, que é como ela entendia o sucesso. E ela tinha uma crença que era o centro das atenções dela, onde ela acreditava que ela não poderia ter o nível de sucesso que ela realmente desejava e que ela não era merecedora do sucesso que ela tinha. E por mais incrível que isso possa parecer, apesar de muito bem sucedida, ela vivia uma vida baseada nas expectativas das outras pessoas. né Todos nós temos essa tendência natural de olhar para fora em vez de olhar para dentro, né? e de culpar, inclusive, os outros e as coisas por nossa dificuldade, pela nossa infelicidade. E é comum nós pensarmos que o nosso negócio está limitado e não se desenvolve como nós queremos, porque nós não conseguimos arrumar os bons funcionários, ou que a nossa vida está estagnada porque nós não temos tempo, né? nós não temos melhores condições, ou que é, nós não somos melhores sucedidos porque as pessoas importantes aí para nós, em nossas vidas, não nos apoiam. Né? Um pouco de tudo isso pode até ter alguma influência aí muito pequena, é, realmente. Mas a grande verdade é que tudo isso são simplesmente desculpas né? que nós arrumamos para justificar a nossa incapacidade de fazer as coisas acontecerem como nós queremos ou de realizar aquilo que nós queremos. Né? Tudo isso pode até realmente existir, mas são apenas desculpas. Né? Uma coisa muito importante que talvez ninguém tenha te contado, mas que é importante você saber que todas essas coisas, essas desculpas, né, não são o problema. Tudo isso é apenas, é, são apenas questões que você precisa saber administrar e tem que saber administrar normalmente. Né? Eu já disse isso várias vezes, mas não custa repetir que uma coisa que eu aprendi nesses anos de estudo e observação como orientador humano é que todas as pessoas bem-sucedidas, sem exceção, têm uma característica em comum todas elas possuem uma crença inabalável na possibilidade de serem bem-sucedidas. Né? E apesar de ser óbvio, a maioria das pessoas, independentemente das suas realizações, elas não são capazes de sustentar a crença inabalável de que podem ter sucesso de verdade, simplesmente porque isso exige que você tenha uma confiança inabalável, né? de que independentemente do ponto em que você se encontra agora, nesse momento da sua vida e de seja algo que tenha acontecido no passado, tudo ainda é possível. E eu já disse várias vezes também, e vou repetir mais uma vez, que o sucesso é um sentimento. Né? E ninguém é bem-sucedido. As pessoas se sentem bem-sucedidas. É muito diferente. Você não luta, nem tem que lutar para ter sucesso. Né? Quando eu ouço algumas pessoas dizendo o quanto elas lutaram para chegarem aonde chegaram, é, eu percebo o quanto elas se sentem mal-sucedidas. né? A menos que você ganhe a vida como lutador de boxe, de MMA, aí, sei lá. Você não tem que lutar para ter sucesso. né? Quem luta para ter sucesso? Luta porque não sabe o que está fazendo e geralmente faz as coisas na sorte. né? Então, literalmente, está sentado em cima de um muro com o um pé do lado das possibilidades e com o outro do lado da incompetência, das modinhas, né? do lado do eu não sou bom o suficiente. E é por isso que é muito importante saber usar as informações aí do seu estudo numerológico para reconhecer os seus medos, as crenças que estão se tornando os obstáculos para o seu sucesso. Né? É, quando alguém te diz que você precisa conhecer a sua capacidade, simplesmente estão lhe dizendo que você não pode deixar que nada, nem ninguém te rotule, te classifique ou que venha determinar quem você é. Né? Você pode dispor de todos os recursos do mundo, você pode ter todas as ideias geniais, você pode até ter um plano, mas nenhuma preparação, nenhuma orientação, aí, por melhor que seja, vai te manter dentro da crença inabalável do que o sucesso genuíno, o sucesso de verdade é atingível e é sustentável se você levar uma vida igual a um mico de realejo dançando aí conforme a música. né? É, não conseguir entender e se conectar com a realidade da sua própria vida é o um motivo pelo qual a grande maioria das pessoas guardam expectativas que elas nunca vão conseguir realizar e que nunca deveriam se realizar na verdade né falando do português correto são justamente essas expectativas que mantêm as pessoas né, em seus empregos insatisfatórios, insistindo na profissão errada e desperdiçando a maior parte do seu tempo e da sua vida em projetos e atividades aí totalmente insatisfatórios e improdutivos. Né? A melhor coisa que você pode fazer por si mesmo é desistir, largar a mão dessa versão de é, mentirinha aí da sua vida e aprender a aceitar a si mesmo, né? aceitar a sua vida, a sua realidade. Por mais terrível que a situação você esteja nesse momento lhe pareça ser, o primeiro passo para mudar sua vida é reconhecer a sua vida pelo que ela é. né? E esse é o momento em que eu digo para os meus pacientes que eles precisam vencer o mundo. né? O que é vencer o mundo? Não importa se é por insegurança, arrependimento, desapontamento, negação, ou apenas porque você acredita que esse não é o momento e que você não está preparado né? para algo melhor, né? uma promoção, ou te, esperando os filhos crescerem, esperando a aposentadoria, seja lá o que for, tá? você tem que parar de deixar que o mundo determine o seu destino. Você não pode permitir que fatores externos e alheios aos seus interesses determinem o que vai acontecer, né? o, que vai, o que você vai fazer e como você deve viver na sua vida. As pessoas geralmente levam anos planejando e construindo um sonho. Né? Mas esse mesmo sonho geralmente acaba sendo destruído em uma fração de segundos. E o primeiro passo para você romper com esse padrão e se livrar desse condicionamento, né? desse tipo de crença totalmente nocivo e destrutivo, é começando a lidar com a sua realidade, né? ou mais especificamente com as partes dela que você não gosta. Né? É, antes de criar qualquer coisa, você precisa aprender a se aceitar. Né? E presta muita atenção aqui. Tá? Aceitar não significa se conformar, nem nada dessa besteira conformista de nova era, de se perdoar, nada disso. Tá? Se aceitar é desenvolver a capacidade para se valorizar incondicionalmente, de aceitar todas as partes de quem você é. E isso significa que você não deve aprender a se reconhecer antes de qualquer coisa. Né? É, comece se reconhecendo antes de mais nada, né, como você é, tanto nas partes boas, como nas partes não tão boas. Né, descubra aquilo que você precisa melhorar. Essa é realmente a pior parte, né, porque sem dúvida nenhuma nós somos nossos piores críticos e geralmente nós temos a mania de ver sempre o nosso pior lado e nós sempre damos mais atenção aos nossos supostos defeitos, né? seja no comportamento, no corpo, nas intenções, seja lá no que for. Né? É, na nossa visão viciada e distorcida, nós sempre perdemos tempo tentando melhorar justamente aquela parte de nós que não faz diferença nenhuma na situação. Né? Então, tudo começa com uma mudança na forma como você se vê. E há várias maneiras de aprender a aceitar a si mesmo e aceitar a sua vida. Né? E é a sua capacidade de se reconhecer e se entender que determina o sucesso ou fracasso que você vai ter. E sempre que a sua realidade é dedicada com aquela realidade mentirosa e fictícia, né moldada na maioria das vezes pelos padrões e conceitos sociais, nas né? impressões que você tem das coisas, né a impressão que você terá é de que o mundo está desmoronando. E é claro que isso acaba criando um enorme dilema aí na sua vida, né? principalmente na questão emocional. Né? Então enfrentar a realidade não é uma coisa muito fácil, mas se você souber usar corretamente as informações que estão sendo oferecidas pelos trânsitos, principalmente no seu estudo numerológico, vai ficar muito mais fácil entender o momento que você está vivendo e como você chegou até ele. Rei, né? hey, meu mapa não tem os trânsitos, realmente não tem. Tá? Os trânsitos são obtidos através de cálculos por uma fórmula que eu desenvolvi para o estudo numerológico quântico, né? mas que é, mesmo que o seu estudo numerológico não tenha sido feito por mim, né, o seu mapa deve ter em algum lugar algo que te oriente sobre o período que você está vivendo. Né? Nos meus estudos numerológicos em particular, né, e dos orientadores humanos formados por mim, né, dos meus alunos, existe um item que se chama desafios para o período, ou orientações pelo período e está já logo no início do estudo numerológico. Né? Então você primeiro tem a síntese, é, o seu perfil numerológico, logo em seguida você tem a carta numerológica e após a carta você encontra os desafios do período. Mas mesmo que você tenha feito um mapa simples, né, se ele foi bem feito, Obrigatoriamente em algum lugar ele deve ter esse tipo de orientação, né? Não os trânsitos, as orientações aí do período, os desafios do período, né? Se não tiver, então ele está incompleto, mas mesmo assim não se apavora, tá? Não se desanima, é, me chama pelo WhatsApp e vamos fazer a sua análise do período para entender o que está acontecendo, tá? Independentemente disso, o importante é você entender. A realidade da sua situação atual, né? o seu momento presente, é isso que te permite construir um futuro muito mais é, promissor. Né? Entender, aceitar e trabalhar com a realidade não depende apenas de ter atitude. Né? Você precisa ter informação, você precisa ter parâmetros que lhe permitam reconhecer a sua realidade para que aí sim você seja capaz de escolher os seus sonhos com sabedoria para que eles sejam não só realizáveis de verdade, mas principalmente valiosos para você, né? que te tragam satisfação. Uma coisa é certa, tá? se nem você é capaz de se admirar, de se valorizar, o que dizer aos outros? Né? Se nem você se sente bem consigo mesmo, negar a sua realidade, principalmente quando ela lhe parece ruim, não vai é, fazer o problema desaparecer. Né? Sejam bons boas ou ruins, encarar as coisas de frente é a única maneira de alcançar os seus objetivos. Né? Você precisa reconhecer que são as suas atitudes, que são as suas decisões é, que não estão te favorecendo. Né? Seja com o seu sucesso ou fracasso, é muito importante saber realmente como você está contribuindo com ele. Né? Só assim você vai ser capaz de trabalhar os seus pontos fortes e tirar o melhor proveito das suas habilidades e no momento certo, né? Uma coisa muito importante e que você, é que você aprenda a confiar apenas na sua competência, né? E não se deixe dominar pelo medo. Aliás, o medo é, e a incerteza, é uma coisa que sempre vai tentar se meter e atrapalhar o seu sucesso, né? Então não se importe com o que irão pensar, o que vão falar de você. A maior dificuldade que as pessoas enfrentam não é alcançar o sucesso, é lidar com as consequências dele depois de chegar lá. Né? A grande maioria das pessoas não sabem, né? não tentam saber, infelizmente só descobrem isso depois, né? que o sucesso, o poder, a fama sempre vem acompanhado de exposição, vem acompanhado de cobrança e de muito julgamento. Né? Você tem que aprender a lidar com as expectativas que as pessoas colocam sobre você e não se deixar levar por elas, não se deixar influenciar. Né? Eu senti isso na pele. Quando você não tem nada, ninguém se importa com o que você faz. Mas, à medida que você cresce, você se destaca. As pessoas que nem sabiam que você existia começam a te cobrar e a esperar cada vez mais de você. E isso é normal, tá? É claro que é normal. Isso acontece porque você começa a criar expectativas nas pessoas, e é claro que elas esperam que você sempre faça melhor, né? Para muitas pessoas, você se torna, inclusive, um espelho, você se torna a realização delas, né? E é aí que tudo desanda, né? Como no exemplo da pessoa que eu citei logo no começo desse vídeo, todo o problema dela é que ela não acreditava que merecia ter o sucesso que ela desejava, ela não acreditava que ela não, era capaz de ter chegado onde ela chegou, apesar de ter chegado aonde ela chegou. Então ela vivia assombrada pelo medo de que tudo aquilo era temporário e de uma hora para outra tudo ia desmoronar. Né? Em algum momento, ela, na cabeça dela, ela achava que ela cometeria um erro que faria ela perder tudo. E em algum momento, ela decepcionaria as pessoas, em algum momento ela fracassaria e o que as pessoas iam pensar, falar, etc, etc. Né? Então ela vivia uma vida baseada nas expectativas dos outros, né? para vencer, é preciso estar disposto sim a falhar, né? a ser criticado, comentado, observado e julgado pelas pessoas o tempo todo. né? Ao mesmo tempo, você deve ser capaz de fazer as coisas à sua maneira e ver os seus oponentes não como desafetos, mas como coachings gratuitos, né? que te mostram todos os seus defeitos, todos os seus problemas de graça. E não importa o que os outros pensam, esperam ou falam de você, tá? Entenda uma coisa, quanto mais você cresce, mais você, exposto você vai ficar, tá? E querendo ou não, você nunca vai conseguir contentar todo mundo. Então, por melhor que você faça, sempre você vai estar tá decepcionando alguém, você sempre estará magoando alguém, você sempre estará sendo observado por todos e de alguma forma você sempre estará fracassando para alguém, né? Então, sendo muito sincero, liga ou foda-se e toca a tua vida como você quer que ela seja. Tá? Fale mal ou fale bem, não importa é, o que falem. O que importa é que estão falando e por que é, falam. Né? Se estão falando e de alguma forma você está se destacando. Né? Lembre-se que certo e errado é muito relativo. E cada um tem o seu próprio julgamento conforme os seus valores, a sua criação, conforme suas limitações, ao mesmo tempo que você e o seu sucesso é um motivo de orgulho para uns, também você, vai, você e o seu sucesso vão ser o fracasso e a decepção de outros. Né? Então, se errar, admita seu erro, mas não entenda isso como uma falha. Né? E, acima de tudo, aprenda a reconhecer seus resultados com base nas suas intenções e nas suas necessidades. Apenas reconheça os seus limites, né? Conte somente com a sua competência e toca para frente de cabeça erguida, tá? Para de se lamentar, de ficar aí pensando na vida que você deveria ter e comece a trabalhar para ter a vida que você quer ter realmente, né? Não importa como você vai fazer, eu vou ser curto e grosso, tá? Tira a bunda da cadeira, deixa de ser fraco e comece a fazer alguma coisa agora, né? A primeira coisa que você pode fazer agora é se livrar dos velhos conceitos e abrir a sua mente para uma nova perspectiva, para novos valores. E grave muito bem isso que eu vou te falar agora. tá? As pessoas bem-sucedidas vencem o mundo. Elas enfrentam as dificuldades e superam os obstáculos tantas vezes quanto eles se meterem no caminho delas. Enquanto a maioria das pessoas simplesmente arrisca a sorte e reza para não perder muito. né? Pessoas bem-sucedidas sempre jogam para ganhar independentemente de qualquer coisa, o importante é que você se comprometa com uma nova maneira de pensar. Né? Hoje você está tendo a grande oportunidade de escolher, além das crenças que te impedem de ser quem você realmente deseja ser. Né? Eu venço o mundo todos os dias e você está disposto ou não? Está em dúvida se consegue fazer isso sozinho? Vem, fala comigo, me chama pelo WhatsApp eu vou te dar uma sessão de avaliação de graça, tá? Vem me contar o seu problema e deixa eu te mostrar o que eu posso fazer por você. O link está aí na descrição do vídeo. Agora me conta o que você achou do nosso vídeo de hoje. Se você se divertiu, deixe o seu like, compartilhe com um amigo, com uma amiga, com alguém que você acredite que precise vencer o mundo. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva. vem fazer parte dessa comunidade desse canal que foi feito para pessoas inteligentes como você. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua companhia. Um forte abraço e te vejo lá no próximo vídeo. Até lá!